E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Cara, hoje é um vídeo diferente. Um vídeo diferente porque eu não esqueci de sentido. Você já pensou em poder ajudar o Motovlog Belém a fazer cada vez mais vídeos e cada vez vídeos melhores? Já pensou? Então apoia aí, faz, ajuda, me ajuda nessa campanha para conseguir comprar a MSJ6 Legend. Com apenas um real você pode contribuir muito. E a cada meta de contribuição eu consigo vamos ter aí prêmios exclusivos para as pessoas que estão contribuindo de certa forma para o canal. Clica nesse link aqui embaixo da descrição onde está escrito assim apoie-me, me apoie, que você vai ver lá um, um, o site direcionado para a campanha. Então quem tiver aí com, com dinheirinho sobrando aí de um realzinho que seja. Já vai ajudar muito a me ajudar a produzir cada vez mais vídeos cada vez melhores pro canal, com uma melhor qualidade técnica, sabe? E aí, olha esses... Como fazendo uma manutenção aí na rede. Dá pra passar direto? Então, gente, é... E vocês podem cancelar, assim, a assinatura do... Do, a... do, do apoio, né? É, é o momento que quiserem. Então não precisa ser uma franquia nada e não paga nada para parar de me ajudar também. Eu então mas quem puder aí me apoiar, nossa, eu vou agradecer muito. E vocês só tendem a ganhar, que de certa forma vocês também vão ganhar com uma produção de vídeos cada vez melhores. Eu tento fazer o máximo que eu posso com essa câmera aqui, só que ela tem muitas limitações. Mas é, com a campanha quem sabe com uma câmera melhor a gente consiga ter um, um aproveitamento melhor do vídeo, uma prova disso eu vou mostrar pra vocês é, da, uma das capacidades né, que vai ter uma forma de bonificação entre aspas assim vai ser agora nesse vídeo especificamente quem está assistindo esse vídeo vai ganhar um link de acesso especial para assistir um vídeo meu que ainda não foi publicado um vídeo do quadro novo que vai, se chamar, é, que vai se chamar o vídeo da semana Vai ser um vídeo da semana O vídeo da semana vai ser um vídeo mais elaborado Um vídeo com conteúdo mais legal um, Que eu não me preocupo com o tempo de duração do vídeo Vai ser um vídeo para realmente com as pessoas que querem assistir uma coisa mais, mais elaborada Uma coisa mais legal para entretê las sabe? Então, aí embaixo na descrição do vídeo vai ter assim é o vídeo da semana, número 1. Um. Vocês vão ter... Esse vídeo vai ao ar somente no domingo. Mas vocês vão ter o livre acesso agora. É a oportunidade de assistir esse vídeo antes de ir para o ar. Antes das pessoas... É... Antes do tornário público. Vou colocar o como não listado. Então, essa é uma das formas de garantia de retribuição que eu vou trazer para vocês. Essa foi uma das retribuições de forma de vídeo aos apoiantes do vídeo do canal, eu vou tentar recompensá-los de várias formas e elas estão todas inscritas no site, dá uma clicada, e vê como vai funcionar, certo? Então clica aí embaixo no, no vídeo, assiste, confere aí o vídeo até o final, que tá um vídeo muito legal, garanto que vocês não vão se arrepender, as normais vão continuar sendo postados normalmente, mas a cada semana eu vou postar o vídeo da semana, que é um vídeo que eu posso ter um vídeo que chamou mais atenção uma coisa mais interessante para mostrar para vocês nessa situação é um vídeo da aviação gravado lá no aeroporto acho que vocês vão curtir confere não vou dar muitos spoilers mas confere o link está aqui embaixo na descrição mas calma não assiste ainda assiste só quando terminar esse vídeo certo então gente vocês que puderem apoiar o canal conto com o apoio de vocês eu prometo vocês têm minha palavra que todos os fundos gerados na campanha serão para retribuir é, e melhorias no canal. Antes a ideia era tornar isso com a monetização do YouTube, né? Mas como a monetização do YouTube acabou para mim, por enquanto, né? Então uma das formas a da gente conseguir ter uma produção de vídeos, um upgrade no canal, de uma forma mais rápida. E o cara, um real só, cara, um real se todo tem mil inscritos, se cada um der Sei lá, pelo menos metade de um R$1,00, já dá pra pagar a câmera tranquilamente. Então aqui eu estou me dispondo a pedir humildemente pra vocês aí, quem puder fazer uma contribuição pro desenvolvimento do canal, vai ter meu eterno, além da minha eterna gratidão, algumas recompensas estão descritas aí no, no site após a campanha desse J6 Legend pro canal, certo? Então esse vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês assistirem Que é um vídeo que só exclusivamente para quem tá assistindo esse vídeo vai ter acesso a ele até domingo né, Que é onde vai ó no caso Especificamente pra galera Pensando numa forma de premiação pra vocês a, Aquela galera que acompanha fielmente todos os, os vídeos Que assiste até o final Que não entra no vídeo só pra, pra dar o like Nossa o cara quase bate o cachorro ali que não entra no vídeo só para dar o like e ir embora, fechar o vídeo, né? pra aquela galera que realmente curte os meus vídeos E que, de certa forma, poderia contribuir o desenvolvimento do canal, certo? Então, espero que vocês gostem do vídeo, ele foi feito com muito carinho e pensando em vocês Eu garanto pra vocês que o vídeo tá muito bacana, algo que vocês não veem todos os dias Inclusive, eu também não vejo todos os dias Então, vamos lá, galera, certo? Segue o link do, do vídeo aí embaixo. Clica aí.